A próxima topologia que eu quero ver com vocês é a base comum. Se eu assumir aqui que o meu VI é muito pequeno, como eu estou assumindo sempre, ou seja, bem menor que o VB, então o VBE vai ser sempre praticamente constante e igual a VB. Tá? Então eu posso dizer que VBE vai ser sempre praticamente igual a VB. O que garante que e se eu escolher o VB correto, né, maior do que 0,7, eu garanto que ele vai estar tá sempre adequadamente polarizado. Lembrando que para o modelo de pequenos sinais, essa, essa fonte de polarização ela é uh, zerada, então é como se eu tivesse a base aterrada e por isso do nome base comum, porque eu tenho a base como comum para a fonte de entrada, que está no emissor e comum a minha saída que está no coletor. Bom, mas essa fonte de sinal aqui no emissor, ela vai causar uma pequena variação no VBE, certo? Que por sua vez vai causar uma variação no IC e uma variação no, na tensão sobre o resistor IC e com isso uma variação na tensão Vout. Então essa a uh, topologia também funciona como, pode funcionar como amplificador. E qual que é o circuito uh, de pequenos sinais equivalente dela? Então eu vou ter essa fonte, ela é zerada, né, então eu aterro a base, ligada como antes, um resistor RC e aqui também a saída, e a diferença é que agora eu tenho uma fonte de sinal aqui no emissor. O que está que acontecendo agora? O circuito é praticamente o mesmo, então toda a parte de saída do circuito, da impedância de saída do circuito não se altera, e só que agora a tensão Vπ, que antes era Vi, no, no caso do emissor comum, agora eu tenho que meu Vπ é igual a menos Vi. E a minha tensão de saída continua sendo menos rc Portanto, o que eu vejo agora é que a tensão de saída vai ser menos Gm vezes menos Vi vezes Rc, o que resulta que o ganho agora é Gmrc e não menos Gmrc. Qual que é a impedância de saída? A impedância de saída continua também sendo a mesma coisa, né? Se eu zerar essa fonte, eu não vou ter tensão sobre o Vπ, não vou ter essa corrente e a impedância de saída é apenas o RC. Então, o Rout também continua sendo o próprio RC. Então, essa a base comum eu tenho que ela tem o mesmo ganho que o emissor comum, mas sem inversão de fase. A impedância de saída também é RC. Mas a impedância de entrada agora vai mudar. Vamos ver como? A minha fonte vai fornecer então uma corrente I aqui. E eu tenho que essa corrente I mais IB mais c tem que ser zero. Então essa tem que aqui, aqui é a corrente IB, né, e aqui está minha corrente IC. E elas têm que se somar e se anular. Qual que é a corrente IB? b, então vamos lá, I mais IB é Vπ sobre Rπ e IC é GM, Vpi. Então eu posso colocar aqui que a corrente I ela vai ser igual a menos Vπ de 1 sobre Rπ mais Gm. Só que notem que o Vπ é menos Vi, a gente já tinha visto isso aqui. Então eu posso substituir menos Vπ por Vi. Esse termo aqui vira VI. E o que, que eu quero? Eu quero a impedância de entrada que é VI sobre I. Ou seja, isso vai ser igual a 1 sobre RP mais GM elevado a menos 1. Agora lembrando que RP é beta sobre GM. Significa que 1 sobre RP é GM sobre beta e beta da ordem de 100. Então, gm sobre beta vai ser muito menor do que gm. Então, eu posso ignorar este termo e essa impedância de entrada vai ser aproximadamente 1 sobre gm. Ou seja, apesar de eu não ter alterado a impedância de saída, a impedância de entrada do base comum é beta mais uma vezes menor do que a impedância de entrada do emissor comum que eu sei que é igual a rp por beta ou seja, apesar de eu não ter alterado a impedância de saída a impedância de entrada do base comum é beta vezes menor do que a impedância de entrada do emissor comum. Notem que o ganho aqui continua sendo R0 dividido por R1. E notem que o ganho continua sendo a relação entre o R e out e ALT pelo RIN, sa... da impedância de saída pela impedância de entrada, como a gente tinha visto no emissor comum. Então, dependendo da minha necessidade, do tipo de amplificação que eu preciso, se eu preciso de uma impedância de entrada maior ou menor, eu escolho então uma dessas duas topologias. Eu aplico o meu sinal ou na base ou no emissor. Bom, se o tempo todo eu estou falando que a impedância de entrada deve ser a maior possível, qual que é o uso da topologia base comum? Se ela tem uma impedância 100 vezes ou da ordem de 100 vezes menor do que o emissor comum. Ela é usada por, em circuitos que necessitam de casamento de impedância entre amplificador e fonte. Como por exemplo, amplificadores de alta frequência, tá? que precisam ter sua impedância casada com a da linha de transmissão, que é geralmente de 50 ohms.